Fala, rapaziada, aqui é o Jabulas e hoje eu tô conferindo em primeiríssima mão o Ford Territory. Pois é, esse carro acabou de ser lançado, né, é um carro que tá sendo aguardado aí desde 2018, quando esse carro foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo. Desde então, a Ford vem trabalhando aí pra trazê-lo e finalmente acaba de chegar ao mercado. Sua meta é disputar terreno na Seara dominada pelo Compass, mas ele não está sozinho, né? Tem outros rivais como Tiguan, All Space, assim como Peugeot 3008 e também Chevrolet Equinox. Eu vou contar tudo sobre esse carro, quais são os baratos e o que esse carro deixa a desejar depois daquela vinheta, mas antes disso já peço ao amigo que, por favor, desde já deixa sua curtida. Faça sua inscrição na garagem se você não for inscrito, ative as notificações, pois isso fortalece demais o nosso trabalho e você fica por dentro de tudo que está pintando por aqui, beleza? Então vamos rodar agora! Ford Território acaba de chegar ao mercado, esse carro ele foi anunciado em 2018 no salão do automóvel e dali ficou ali uma novela até quando esse carro chegaria. Né? A expectativa é que chegasse no ano passado, mas não vingou. Ano passado eles fizeram lá uma apresentação em um tapa buraco e agora finalmente o carro está aí. Bom, o lance é o seguinte, esse carro foi desenvolvido na China e os caras sacaram que esse carro tinha uma pegada que podia atender ao mercado brasileiro. Então, eles adequaram esse carro, ele passou por um processo aí de tropicalização, ajuste de suspensão, né? calibração do multimídia, uma série de pequenos ajustes, mas nada muito grave, né? também é para adequar a questão do combustível, o combustível brasileiro tem a adição de etanol, então foi feito todo esse trabalho de tropicalização e o carro agora chega ao mercado. Ele chega ao mercado em duas versões, SEL e também na versão Titânio, a SL parte de R$ 166.000 e a Titânio R$ mil reais. É, são valores elevados que posicionam esse carro no patamar ali mais alto dos SUVs de porte médio, onde figuram as versões mais sofisticadas de Equinox 3008, Assim como o Tiguan All Space e também a versão limited do Compass. Né? Lembrando que esse carro não disputa terreno com as versões 4x4 turbo diesel do SUV da Jeep. Esse carro tem tração dianteira e eu vou falar de motor agora. Pois é, ele é equipado com um motor inédito no mercado brasileiro. É uma unidade EcoBoost 1,5 de 150 cavalos e 22,8 kg de torque. Pois é, não parece né, ser nada muito vigoroso comparado aos seus rivais, né? mas também não está muito distante do que eles oferecem, o Equinox 1.5, as versões LT e Midnight, por exemplo, ele conta com um motor 1.5 de 170 cavalos, assim como o 3008 usa uma unidade 1.6 THP de 165 Tiguan. Tem uma unidade 1.4 de 150 cavalos e o Compass tem uma unidade 2.0, aspirada, a única aspirada do grupo, com, que rende cerca de 160 cavalos. Ou seja, não está muito diferente da turma. Em termos de torque, ele também não se destaca, né? Ele tem menos torque que o motor 250 TSI do Tiguan, mas ele não, não decepciona. Ele é um carro assim que existe. ele não é nenhum garanhão, ele não é. ele não tem o um vigor do Ford ID, do seu irmão mais sofisticado, que tem um motor V6 de 335 cavalos, mas ele também não deixa a desejar, ele também não passa vergonha, esse motor ele é combinado com uma unidade CVT, que sempre busca manter esse carro numa faixa de eficiência, a transmissão dele quando você chama ela na chicha, ela vai lá em cima, porque a, a faixa de torque desse carro, assim como o pico de potência, estão em rotações mais elevadas, mas, quando você não exige nada, ele sempre está operando numa casa ali de 1500, 1400 RPM, ou seja, né, ele é setado ali, você tirou o pé, ele ajusta, você precisou, ele levanta. Né, isso é um barato das caixas CVTs, apesar de eu não gostar de caixa CVT, é que como as polias, elas alternam a relação, então é possível programar ali uma espécie ali de banguela, né, uma rotação de baixo giro que você não consegue numa caixa que tem, uma, que tem marchas por engrenagem. E aí você aproveita a inércia, o próprio deslocamento do carro. Pois, quando você não acelera um automóvel, qualquer automóvel com injeção, ele para de injetar combustível. Tá, mas como é que bebe? Pois é, cara, esse carro é o seguinte. A gente... Andou nesse carro aqui e no combinado urbano, rodoviário, com direito a engarrafamento, com direito à estrada limpa, com direito a todas as circunstâncias, ele registrou uma média de 9 km por litro. Ou seja, é um consumo, um consumo que não enche os olhos, mas tem que lembrar que esse carro ele é grande e pesado, ele é largo, porque ele é largo pra caramba, sacou? E como a gente tá falando aqui que de largura, que ele é largo. Por dentro, bicho, o território dá um show, bicho, o carro é muito espaçoso, leva cinco ocupantes, fácil, fácil, fácil, ok? Ele tem muito conforto, os bancos são muito gostosos, um pacote de conteúdo muito legal. O porta-malas tem bom volume, apesar do Step exigir ali roubar um pedação ali do, do compartimento de bagagem, mas... É um carro ali, cara, que é para uso familiar, para quem busca um SUV no porte médio, é um carro ali que não deixa nada a desejar, é um carro bastante interessante. E o pacote de conteúdos também não deixa nada a desejar, é muita fartura de equipamentos pelo que é cobrado por esse carro, considerando que nós estamos andando na versão topo de linha e um carro de quase 190 mil, reais, né? Então, assim, você tem... Né, é, quadro de Instrumento Digital, que ele tem três configurações. Tem uma versão 3D, suporte muito doida, que é bem é mas você só consegue fazer essa mudança com o carro parado. Se né, você tenta fazer isso com o um movimento, ele não aceita. E você tem um multimídia grandaço, que ocupa boa parte aqui do Quadro Instrumento. Ele é limpo, ele não tem um botão. Os botões, o comando está aqui no console. Né, você tem um joystick logo abaixo da alavanca da embreagem. Com todas as funções, você pode configurar o que você quiser nele. Ele ainda permite conexão Apple CarPlay e Android Auto, sendo que o Apple CarPlay é sem fio, assim como no VW Play do Nivus e também no multimídia novo da estrada. Mas ele tem um lance que é legal, velho. Ele combina essa conexão sem fio com indução magnética, ou seja, você pode fazer o carregamento sem fio e conexão sem fio. Pois a conexão sem fio é muito bacana, mas ela drena a bateria muito rápido. Aqui você não tem esse problema. O multimídia em si, bicho, ele é grandão, ele é bonito, mas ele é difícil de mexer, ele é meio chato, sacou? Não é muito intuitivo, legal mesmo você usar ele na base do Android Auto e no Apple CarPlay ali, que você vai trabalhar melhor com ele. Bom, vou falar um pouco de acabamento desse carro aqui, cara, o acabamento desse carro aqui impressiona, velho. Eu já tinha citado alguns itens que ele tem Como o fato de instrumento digital que tem teto solar panorâmico né? Você tem um pacote farto ali Um acabamento todo em couro um, couro um couro creme muito bonito Você tem apliques em madeira Que é um negócio meio cafona Mas, dá um, mas nele dá um visual bem legal sacou? Ou seja, é um carro bem sofisticado né? É um visual bem agradável É um carro que comporta bem Ali os seus ocupantes Para tá todo mundo Muito confortável muito bem agraciado dentro desse bichão aqui. Além disso, ele dá conta também com um pacote de assistências ali que você tem monitor de ponto certo. Você tem frenagem emergencial autônomo até 30 km por hora. Você tem frenagem de emergência quando ele detecta o risco de uma colisão. E você começou a frear, mas você não aplicou toda a carga, ele aplica essa carga para você, ele freia esse carro, estanca o mais breve possível. Ele tem controle de cruzeiro adaptativo, ele tem parque assiste, faz aquela manobra você assim. sacou? ó, tá vendo aqui ó? fechou o sinal, segurei um pouquinho o alerta de colisão apitou, então assim, é um pacote de segurança muito farto ali, cara, o carro realmente ele só bate se tiver com muita vontade tem câmera 360 graus, ou seja né, dá pra manobrar, dá pra circular com esse carro com muita tranquilidade e segurança, o grandão aqui é bacana, a suspensão do, do, do território, segundo a Ford, ela foi ajustada aqui para dar conta do padrão brasileiro de pavimentação, que é um exemplo a não ser seguido no planeta, né, e esse carro então ele teve ali, recebeu novos batentes, né? embuchamento, calibração do tipo de amortecedor, ela é firme, mas não desconfortável, sacou? Ele é um carro bem gostoso, quem viaja na frente, viaja atrás. Tá não sente ali muito sacolejo, muita pancada e garante uma firmeza boa ali que te dá uma boa estabilidade, né você pode entrar numa curva né, vamos supor, numa rodovia ali 110, pintou uma curva ali ele não vai galear, não vai balangar sacou? o que é muito comum em utilitários esportivos devido ao centro de gravidade elevado mas se ele segura bem ele firma bem ali ou numa entrada mais mais nervosa ele também não decepciona, ele é bastante estável bastante firme, então daí esse é o Ford Territory o jipão da China que chega ao mercado brasileiro em duas versões partindo de 167 e essa versão que nós avaliamos a Titânio, topo de linha 189 mil reais o negócio dele é pular no gogó do Compass Aí, a Ford fala que não tem a menor pretensão de ser líder do segmento muito menos querer e fabricar esse carro no Brasil O negócio é se posicionar Mas ela disse que tem um produto ali Que é para incomodar que é para fazer frente aos seus concorrentes, beleza? Então é isso aí, meus amigos, um grande abraço, Espero que tenham gostado, mais uma vez eu peço aí para deixar curtida, se possível, sua inscrição, estamos tentando chegar aqui na marca de 10 mil inscritos e sua contribuição será muito bem-vinda, muito generosa, muito agradecida, beleza? Um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!